A pior parte de começar a gravar é ter que desligar o ar-condicionado. Então, vamos lá. Eu tenho muitas roupas que já viajaram muito comigo na casa, Porque a gente viaja sempre com uma mochilinha só. Por causa dos equipamentos e tal, não dá pra levar muita coisa. Então são sempre as mesmas roupas que eu levo, são as roupas mais fáceis de jogar na mala e que não vão me preocupar se estragar muito o caminho. Tem uma peça especial que eu separei pra te mostrar, que é essa bermudinha super surradinha que nota entre 10 turistas aqui usam, que eu apelidei carinhosamente de calça mamãe Tô na Ásia. Ai, caiu! Isso que acontece quando você vai gravar sozinha. As coisas caem. Ela é boa porque a gente entra muito em templo, então anda por umas velarias de mais tradicionais, então é bom sempre cobrir o joelho. Calça não tem menor condição, porque aqui faz um calor infernal saia também não é bom, porque a gente anda muito de moto, então essa bermudinha aqui, que é fresquinha, super prática, ela quebra o mogalho, eu sempre levo. Só que ela precisa urgentemente ser substituída, porque ela tá horrorosa Vou até tirar de quadro porque eu tô com vergonha dela. Escolher um lugar mais especial de todos, é, mas acho que o Myanmar e o Nepal eles constantemente estão nas minhas listas de coisas preferidas e tá? tal, então eu acho que são esses dois países. mais decepcionante, quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu fiquei um tempão tentando pensar num lugar que tinha sido meio mais ou menos, eu não vi nada na cabeça. E aí depois eu lembrei, é, mas é uma questão de expectativa minha. Que foi a muralha da China que Eu cheguei lá e eu achei que ela, que ela fosse muito maior do que ela era, na verdade é, Ela é comprida, mas eu achei ela baixinha eu Olhei e falei, pô, acho que dá pra pular isso aqui é Um pouquinho maior a muralha, a grande muralha Mas não, enfim, não é Verdade, a gente viaja com uma mochilinha cada um então a gente muito pouca coisa. Eu levo a minha câmera, que é uma Canon 5D. É, o André leva a GoPro, com aqueles acessórios da GoPro, que também é pouca coisa. Eu não levo tripé. E que mais? Eu levo alguns poucos filtros a minha câmera. E levo um microfone que vai passear só, porque eu nunca uso. Eu não gosto, a experiência que eu tenho com o microfone não é boa, ele intimida as pessoas, fica todo mundo olhando a câmera, ou, ou sai, foge... Não é o tipo de resultado que, que eu gosto de ter com as minhas imagens. Então eu evito ao máximo e foi uma decisão mesmo, pensada, assim, de não usar áudio na estrada. Deixar pra fazer gravação com áudio aqui. Eu ainda tenho que plantar uma árvore e ter um filho antes disso. Eu acho que vai demorar um pouco. países que a gente tem viajado ultimamente, eles são relativamente bem seguros para o turista. O que eu faço sempre, quando eu estou com a câmera, porque eu acho que todo cuidado é pouco, independente de quão seguro é o lugar, né? Eu dou uma perguntada no hotel sempre antes de sair. Oh, tô indo para o lugar tal, aqui é tranquilo, é seguro, né? É, eu, a câmera, eu ando sempre com ela pendurada, que assim, atravessada, né? Para não acontecer de alguém passar de moto e carregar a câmera, levar a câmera embora. O é, um case com a, com a máquina dentro, eu nunca coloco em cima, assim, trem, ônibus, nada disso Tá sempre comigo, a parte minha a câmera e eu somos o a... mesmo hum. ser, entendeu? É, se você tá indo pra algum lugar que você não conhece bem, de repente leva algum local contigo, um guia, um amigo, um taxista Isso às vezes minimiza um pouco o problema, o cara vai saber melhor o lugar que ele pode te levar Confia no seu instinto, né? Se você acha que por algum motivo... Lugar não tá legal, não tira a sua câmera do surpresa, deixa ela guardadinha com você, porque nenhuma imagem vale o risco de ficar sem a sua câmera. Então, eu não tenho nenhuma experiência em viagem com criança, mas imaginando o voo do Brasil pra Ásia com uma criança pequena, talvez seja bom pra vocês pararem no meio do caminho, em algum lugar. Enfim, dependendo da companhia aérea que vocês forem usar Pode ser, sei lá, em Paris, Amsterdã, Londres, Istambul é, e ficar uns dias e depois continuar a viagem Dando essa quebrada, talvez ela vai sentir um pouco menos, né? Shhh! Sushi! Não, a gente raramente tem a viagem toda planejadinha, assim, de antemão O que a gente faz é dar uma pesquisada antes já ter em mente as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer ver e dar uma pesquisada em... Enfim, em lugares diferentes, que não são tão manjados, tentar descobrir novos destinos e tal. E, mas a gente deixa pra decidir mesmo lá, porque tem tanta coisa que pode influenciar, né? O tempo, às vezes, não tá bom. Ou você chega um lugar e descobre que tem um festival incrível acontecendo e aí você vai deixar de ir porque você já tinha planejado fazer outra coisa, sabe? Não pra gente isso não funciona, às vezes nem hotel pra todos os dias a gente tem então é mais divertido, você acha mais divertido ter o mistério do que, que vai acontecer na viagem mostra sou